Então, eu vou apresentar um projeto que eu e o Plínio, que era o meu amigo que estava aqui que já foi embora, a gente desenvolveu como projeto final para o curso que o Turicas e o Pedro deram para gente, pelo Night Center, e é um, é um programa, deixa eu passar aqui, é um programa em Python que pega é, dois, dois arquivos em TXT e transforma em um só em CSV, só que esses arquivos em TXT são bens declarados de, de, de candidatos e os dados pessoais dos candidatos no, declarados no TSE E o intuito é, dev, é devolver para o usuário um arquivo em CSV que ele possa fazer comparativos de é, tamanho dos... Tipo, ai meu Deus, quantidade de bens que cada candidato tem é, então a gente começou. É, na verdade, essa... esse projeto surgiu porque o Plínio queria fazer uma pauta é, da variação de... de bens dos vereadores de Curitiba e você acessando pelo Divulga de Contas. Você tem esses, só que muito parecido com o que o Alex estava falando, você tem que ficar clicando em um monte de coisa isso é muito chato. Então, por que não resolver automatizar isso? Só que para você automatizar isso, na verdade assim, a, aparece assim a página de cada candidato. Por exemplo, eu peguei da Noemia Rocha, e daí teria que dar Ctrl-C, Ctrl-V em cada valor, fora nome, enfim, isso é muito chato, né? Então a gente resolveu pegar e automatizar isso. É, como que a gente fez isso? Pegando os dados do repositório de dados eleitorais do TSE, só que tinha uma dificuldade, vocês podem ver que tem o bens de candidatos e daí a gente pensa, não, ok. Só que ali não tem os nomes dos candidatos, tem só um código correspondente. Então a gente precisou, precisou é, pegar o arquivo dos candidatos que tem o nome e tem o código e pegar o, o arquivo dos bens que tem o código e tem os bens declarados e cruzar. E é isso que o nosso que o nosso código faz, ele começa perguntando para o usuário de que ano de, de que ano eleitoral que ele quer consultar, pergunta qual que é a função, enfim, e ele faz essa junção em pandas. E o resultado é uma tabela, assim eu até abrir em SQLite para ficar mais bonitinho, mas que você tem os, os bens do candidato e o nome, que era essa dificuldade. E o que você consegue gerar no final é, por exemplo, um infográfico estilo Guilherme, bem bonitinho, com, com a variação, ou enfim, se você quer consultar é, cada um. E é isso aí. Olá gente, boa noite. Meu nome é Ramiro, eu falei agora há pouco, eu sou um programador Python, comunidade Python. É... Vocês precisam ouvir falar da palavra de Python. É... Gente, é... muitos problemas que vocês estão enfrentando vocês conseguem resolver com Python. Python é quase um inglês. E eu hoje vim aqui um pouco para falar sobre a conferência latino-americana de, de Python científico. O Python científico ele usa dados, óbvio, mas para fazer análises científicas mesmo. Então a gente vai ter uma conferência em agosto que chama SciPy latino-americana. A gente quer que venha muita gente da América Latina para cá falar sobre Python Científico, mas a gente também quer gente daqui que tenha cases etc, para falar sobre Python Científico ou sobre qualquer tema que vocês quiserem e se vocês não quiserem falar sobre nada, vocês podem ir assistir. É... Eu participo dessa comunidade há muito tempo e além de todas as coisas a gente é amigo, então a gente está aqui não só para falar de dados, nem só para cerveja, mas para fortalecer a amizade, eu espero que vocês comecem a curtir essa comunidade e que a gente consiga fazer muitas coisas juntos, eu tenho percebido mudando um pouquinho o foco do, do, do, do tema da palestra que é SciPy. É... muitos esforços é, de grupos isolados que têm é, intenções parecidas e a gente precisa é, se juntar e fazer coisas maiores com essas informações que a gente tem e com as informações que a gente quer descobrir ainda e que a gente quer que libertem mais informações ainda então espero que vocês tenham curtido hoje esse dia e espero que vocês também comecem a entender essa dinâmica de colaboração e de amizade, de, de é, enfim, networking amigável, não networking apenas de negócios, mas networking amigável. Então, amo vocês, espero que vocês sempre estejam aqui e em muitos outros lugares e curtindo com a gente esse momento aí. Valeu. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo Stalin, já me apresentei. É... Não sou mais um recém-chegado do Rio, apesar do sotaque. E nascido aqui, apesar do sotaque também. É... E é verdade, não rio. É... Bom, eu vim aqui apresentar para vocês. O Ramiro já fez uma pequena apresentação da comunidade de Python. É, a comunidade Python tem umas iniciativas, algumas iniciativas que eu acho bastante interessantes, são iniciativas mais lúdicas, que a gente é, separa um tempo para não pensar em trabalho, em fazer grandes coisas, grandes sistemas e tal, ou ser o novo campeão e o, sei lá, o novo Bill Gates ou o Mark Zuckerberg. Eu acho que a ideia do, do Python não passa por aí. É, bom, a gente faz um... É uma oficina de programação chamada Dojo. É... O Dojo é uma oficina de programação coletiva, você não precisa levar seu computador. É... As pessoas programam um piloto, um, comp... um copiloto e a plateia e vão se revezando entre piloto, copil... copiloto e plateia. É... é uma coisa muito legal que desde as pessoas mais iniciantes até os mais avançados conseguem é, discutir problemas é, interessantes e tal, mas nenhum deles ligado a trabalho, são coisas mais lúdicas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. É, bom, a gente já resolveu o problema de caixa eletrônica: qual é o menor número de notas, maior número de notas? Fiz buzz, que é igual o Silvio Santos lá, o Papim Pom, sei lá, é, prego, não sei como é que o Silvio Santos fazia isso. É, pô também é outro problema é, interessante. Língua do P, que foi um problema que deu meio errado. É, Luquensei, que eu não lembro o que é. é. Cartão magnético, também não lembro o que é. Não lembro nada. Ah, não, magnético era o que eram os pontos magnéticos. São coisas bem legais e que vão abrindo a sua cabeça para essas coisas, é, para, por exemplo, trabalhar com dados. O problema de magnético, por exemplo, é o problema de pontos é, de... É, pontos que são mais próximos um ao outro e tal e quando você vai trabalhar com dados às vezes você precisa disso e você lembra de um negócio que é, entrou para sua cabeça de uma forma mais lúdica. É, uma outra coisa que a gente faz também na comunidade de Python são as Lightning Talks, a gente tenta fazer em todos os eventos as Lightning Talks, esse, são, é, esse é um momento muito interessante muito importante da comunidade, é, eu acho que é dessa maneira que a gente consegue é estreitar laços, conhecer pessoas novas, saber um que o outro faz e tal é, mais num sentido de, é, ao invés de saber do trabalho ou de alguma coisa assim É saber o que, que é aquela pessoa mesmo, acho que é, ela é até um pouco mais do que amizade É uma coisa um pouco mais filosófica Alguma coisa está sendo preparada esse ano para é, a gente entender essa filosofia De como funciona na comunidade Python esse est estreitamento de laços é, a gente tá chamando o pessoal que trabalha com jornalismo, acho que Python é uma linguagem que é tranquila de aprender, assim, é muito é, acessível, é, e por isso a gente faz as lightning talks, faz esses coding dojos, para que as pessoas não tenham a, a ideia de que, ah, é um bando de nerd que tá ali programando igual maluco, não sei o que, às vezes a gente é meio assim mesmo, mas também a gente... A gente somos pessoas legais. É... Python Sul E é, em 2019 a gente vai fazer a Python Sul aqui em Curitiba também. Quanto tempo eu tenho? Um minuto e vinte. Tá. A gente vai fazer a Python Sul aqui em Curitiba, que é o momento em que a comunidade é, de Python, os programadores Python, e não programadores Python também, às vezes músicos, etc. É, pessoal do direito, é, aparece. É, nesse caso é o pessoal do sul. É, bom, a gente tem a Python Brasil também, mas a gente vai fazer no Sul, o evento do Sul em Curitiba, sobrou pra gente, porque o primeiro foi em Caxias, o outro foi em Floripa e agora sobrou o Paraná. Ou a gente fazia aqui que tem uns dois, três gatos pingados, onde a gente fazia em Pato Branco, só tem um. É, então é, sobrou pra nós e a gente espera que todos apareçam, inclusive nos Coding Dojos a gente vai tentar é, divulgar os Coding Dojos. É, quando acontecerem, a gente tenta fazer de duas em duas semanas, de 15 em 15 dias, é, para que o pessoal também aprenda a programar, saiba o que é programação e entenda que os programadores não são ogros, não são trolls, não são elfos. Né, né. E depois do dojo, tem o pós-dojo, que é o tempo que o pessoal toma cerveja. A gente, inclusive, tem um rapaz aqui bem novo, que a gente está divertindo a cabeça dele. É, no pós-dojo ah, e sim. é isso, programa em, em cuidar de Deus. <risos> Bom, é, meu nome é Luciano Padilha, eu falei muito rapidinho anteriormente, então eu queria dar uma pausa para falar um pouquinho mais com vocês. Não tem nenhuma relação com a Casa Civil, só para avisar antes. O é, que eu queria falar para vocês, eu sou engenheiro da computação, e ao contrário do que todo mundo pensa, eu não sou o programador hardcore que passa noites madrugando e bebendo café. Na verdade, eu tenho um outro lado da engenharia da computação. É, durante o meu curso, no último ano do curso, para vocês terem uma ideia de como eu emergi nesse lado de dados, em 2011, durante o Rock in Rio, a Heineken fazia uma promoção, que você abria a tampinha e na tampinha havia um código que você cadastrava no site da Heineken para concorrer a ingressos do Rock in Rio, é, eu nessa época era DJ de uma balada aqui de Curitiba e essa balada trabalhava com 600, 700 ah, garrafas de Heineken por dia. Basicamente o que eu fazia, pedia para todo mundo recolher todas as tampinhas, eu pegava todas as tampinhas de madrugada, 3, 4 horas da manhã quando eu chegava em casa, virava todas elas para cima, tirava uma foto, passava na foto, num OCR, ou seja, no script que pegava as letras que estavam gravadas na tampinha, ia dormir... Pouco nerd, pouco nerd, pouco nerd! Mas a detalhe é que eu ia dormir e meu programa ficava cadastrando as tampinhas no site da ranking Conclusão, com esse pequeno trabalho que eu tive, eu ganhei um par de ingressos para o setor VIP no dia do Hoje é Dia de Rock BB. Fazer o que, né? Mas essa foi a minha iniciativa e foi quando eu iniciei a trabalhar com dados. Depois disso, eu me formei, entrei na IBM, fiquei 5 anos na IBM trabalhando com dados, principalmente na área de Big Data e não era pouca coisa. Assim, quando a gente fala em Big Data, é, a nível de IBM, o que eu era responsável lá na IBM, questão de preços e uh, precificação e custo de produtos, era mais ou menos para dar uma ideia para vocês 10 mil a 20 mil linhas de dados por segundo, então era um volume muito alto de dados e a gente era responsável por cronometrar esses dados e verificar quais dados estavam fora do padrão e ao mesmo tempo saber que esses dados eles podiam prejudicar em questão de minutos a venda de 100 mil, 200 mil, 500 mil dólares, então essa era uma parte muito grande que eu trabalhei na IBM. Durante o meu trabalho na IBM, eu fiz uma pós-graduação em BI e Business Analytics, então voltada para esse, esse lado de dados já. Uh, fiquei cinco anos na IBM, saí da IBM e agora trabalho como analista de qualidade de dados na ExxonMobil, que é mais conhecida pela ESSO aqui no Brasil, que presentei a todos vocês que uh, apareceram aí nas apresentações. É, por que, que eu estou aqui agora, nesse momento? Uh, eu acho que eu trabalho muito para empresas privadas, é, obviamente, eu não posso abrir nenhum desses dados por questões de confidencialidade, mas eu gostaria muito de entrar nesse setor de empresas públicas, de abrir dados, de fazer TL de poder pesquisar, poder aprimorar, poder ajudar todos vocês a buscar mais esses dados. Eu tenho um pezinho no jornalismo, confesso, em outubro de do ano passado eu tive a oportunidade de ir para um encontro... Da, do uh, encontro de jornalismo da Piauí Globo News e, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para a ministra Carmen Lúcia. E naquele momento, quando eu fiz aquela pergunta, eu fiquei maravilhado, é, não por ser a ministra, não por independente da, das vertentes políticas, mas por eu estar ali, uma pessoa normal, uma pessoa que saiu de Curitiba, foi até São Paulo, de repente estava no encontro com a ministra, de repente estava lá fazendo uma pergunta para a ministra, então isso me abri, abriu as portas para o jornalismo, e é uma área que eu tenho muito interesse, é uma área que eu tenho vontade de apresentar, carregar dados, poder trabalhar com isso é, independente de vertentes políticas, vertentes econômicas. Hoje, falando em economia, eu sou aluno de Ciências Econômicas, tentando cada vez mais abrir me, meu horizonte. Então, espero que vocês possam é, entrar em contato comigo. Novamente, meu nome é Luiz Fernando Padilha, é só procurar no Facebook ou LuizPDLH ou Padilha sem as vogais, para quem for mais de TI. É, Então, possam me procurar e, e conversar comigo eu estou disposto a ajudar todos vocês no, no que for preciso, porque acho que é importante para a gente mover para frente nosso país. É isso aí, gente. Obrigado. Pronto. Então, gente, é, como eu estava falando, eu sou aluno da Federal, eu curso Ciências Sociais, uh, mas eu fiz um curso técnico em desenvolvimento de sistemas antes. E foi uma trajetória muito engraçada, porque eu cheguei no primeiro semestre pensando, nossa, eu não aguento mais esse negócio de ficar programando esses sistemas que eu vou fazer agora, vou ir para as humanas. Daí eu entrei no elevador, num evento de sociologia e política, e tinha uma moça reclamando que, ah, essas coletas que a gente passa horas fazendo, meu estigmatismo, não aguento mais essa dor de cabeça. Se a gente tivesse uma forma automatizada. E eu tava com um amigo que era da pós-graduação também, e eu perguntei para ele, tipo, do que, que se trata essa questão? E ele me explicou mais detalhadamente, e ele falou de R, eu comecei a estudar R, eu comecei a ajudar ele com coletas de Twitter e coletas de Facebook. E aí eu fui corrompido pelo Luiz, porque ele falou que ah, Python, não sei o que é Python mais eficiente. Daí eu comecei a ter os problemas com R, eu fui pro Python. E tem dois anos mais ou menos isso agora, e eu estou pesquisando jornalismo político, e eu tô bem nessa parte de coleta de dados e tentar trabalhar com o máximo de dados, é que a, que a maior parte das pessoas não acaba não conseguindo ter acesso por não ter esse recurso e utilizando essas ferramentas para conseguir extrair as respostas da forma mais diferenciada que eu posso e eu estou indo desde o tipo, jornalismo político até começar a pesquisar é tentar extrair fatores não racionais de decisão de voto e financiamento. E quem tiver interesse em conversar sobre qualquer uma dessas coisas, eu tenho interesse em também participar dos projetos de vocês. É isso. Eu sou o João, é, trabalho na Gazeta do Povo como colunista político. É, há quatro anos também estou no livro.jo. No jornalismo político, a gente começou, junto com o Zé, a perceber que tinha muita base de dados sendo publicada, é... e aí começa a vir uma angústia maior de não dar conta das bases que estão publicadas, tipo, porra, tem tanta coisa publicada e eu não consigo dizer. Aí você começa a entrar numa, numa viagem, assim que é, a grande dificuldade é representar. Então eu vim aqui com um propósito meio de quem já tomou alguns chopes, que ela é ler um é. conto é um conto do Jorge Luiz Borges que chama Do Rigor na Ciência, que eu acho que explica um pouco essa angústia que a gente tem de tanto dado e essa dificuldade de dar significado aos dados que a gente tem. Então é assim, naquele império a arte da cartografia logou tal perfei... logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia pontualmente com ele. Menos adictas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas cartográficas. Então assim, de todos esses dados, se a gente não conseguir extrair significado, vai virar mapa de nada, vai ser um para um e a gente não vai conseguir dar conta das coisas. Então acho que essa é a principal pra gente que é jornalista, que precisa entregar uma manchete, que precisa pegar esses dados todos e conseguir imprimir 70 caracteres numa manchete, Acho que essa é a função principal, é conseguir extrair disso o significado, entender desse monte de número, desse monte de... Que é um, é um toró de coisas, né? Tirar disso alguma coisa que faça sentido pra gente e pra quem lê e pra ajudar as pessoas a entenderem o mundo, que é a função dos mapas, né? A função é representar. Se a gente não conseguir representar, se a gente não conseguir abstrair, meio que não adianta nada. Então, essa é... só isso que eu queria dizer. <risos>